Fala galera, beleza? Felpo aqui na área. Hoje aqui eu tô com o Banco da Boom. E hoje, galera, estamos no vídeo curte, curto aqui, um né? vídeo de 5, 7 minutos aqui pra vocês. E é o um vídeo de caixa, galera. O site de abrir caixa. Aqui eu trago vários né, patrocínios, vários sites de caixa que várias opções pra vocês. Já trouxe aqui vários tipos de site. E hoje eu vou fazer um vídeo exclusivo aqui só pra mostrar mais um site aqui que eu achei pra vocês, que é o Skinfall, galera. E pô, é mais um site, só que ele é bem novo. Vocês estão vendo aqui, tem 150 pessoas online nele, apenas 24 mil users, não é nada comparado a um site grande. O que, que tem de diferente desse site aqui? Isso é um site de skins, né? Vocês procuram skins aí, tentam ganhar sorte pegando umas arminhas caras. Aqui é um site de caixas e também aqui tem o jackpot, né? Que é o site de caixas. E se vocês quiserem o jackpot aqui, vocês podem participar, o jackpot é, é, é bem top, tá ligado? Então, tipo, é mais sorte momentânea do que a emoção de abrir uma caixa. E o que que tem de diferente desses sites aqui, galera? São as caixas, o preço das caixas, vocês podem ver aqui tem caixas de 12 centavos, caixas de 13 centavos, 50, 80, 1 dólar, 2,50, aí vai aumentando, né, conforme, conforme for, né? E galera, esse site aqui é mais um site que eu tô trazendo pra vocês, que vocês podem começar de graça, vocês não precisam colocar nada, aí na descrição, editor ou Coloca aqui na tela, tá meu código FELPERA Vocês vão entrar no site aqui, vocês vão aplicar o código lá O que vocês vão ganhar? Uma caixa grátis pra poder abrir Você pode tirar um item ruim, como você pode tirar Um item top, e assim por diante Você vai querendo jogar mais o site ou não, vai depender De vocês, então coloca meu cupom aí galera FELPERA, que vocês vão estar tá ganhando umas, um token Aqui ó, essa, a, essa caixa aqui ó Pra vocês poderem abrir, e vocês podem tirar o um item Legal, como vocês podem tirar o um item Ruim, beleza galera? Então tá aqui a caixa pra vocês Boa sorte, usa aí, são dois Códigos que eu tô botando pra vocês na descrição aí Vocês vão ganhar uma caixa grátis, então vamos começar a abrir né? Essa caixa de 12 centavos Vamos lá, ela custa 12 centavos E os itens que tem aqui? Três facas e três armas ruins A probabilidade é maior de você tirar as armas ruins Mas vamos supor que você tire uma faca Meu querido, você vai estar tá gastando muito pouco para tirar uma faca, né? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue aqui Não, primeira não foi 30 centavos Vamos abrir de novo aqui, galera Bora que eu não desisto. Eu quero ver, né, se o site consegue ter um algoritmo legalzinho aí, pra gente poder... conseguir. olha ah, lá, olha lá, olha lá lá, lá, lá, lá, lá. Meu Deus do céu, velho. Lembrando que esse aqui é o primeiro vídeo, né, que eu faço pra esse site, que é o Skinfall. Então, galera, aproveita, que é bem top, tá ligado? Eu tô com 700 doleta aqui. Estamos abrindo uma caixa barata aqui, bem barata, agora pra ver se a gente consegue tirar sorte, né? Ai, mais um pouquinho, cara. Tá chegando perto, mas obviamente que não tá indo. Estamos perdendo aqui cerca de 90 centavos. Mas, vamos lá, vamos, vamos desistir, galera Vamos desistir, porque eu tô querendo abrir 10 de uma vez, né Até agora nada Vamos abrir mais as últimas 10 Vamos abrir as últimas 10 e partir pra outra caixa, galera Bora, vamos lá Ai, para, para, para é galera, não tivemos sorte dessa caixa Então bora partir pra outra Pra quem não tá vendo ou não consegue, não consegue ver aonde você precisa colocar o seu código você Primeiro você pode colocar o seu é, Steam é, Trade aqui, né galera O URL, então você bota aqui nessa pasta aqui E aqui tá os itens que eu tirei, né E aqui tá o código aqui, o Que você coloca código ali, Felpera, né galera Coloca aí na tela, editor Felpera Tem os dois tipos de código, os dois tipos de código vão dar pra você Uma free case, galera Então você não precisa chegar aqui no site e colocar é, Dinheiro, você só precisa colocar o código de boa sorte, não custa nada, vai que você tira o item bom e começa a vender aí vende o item, aí tira outro item bom abre outra caixa, aí você faz um dinheirinho e já pode sacar uma arminha, beleza? Vamos abrir outra caixa aqui, que cara, vamos abrir essa aqui galera, uma caixa de 6 dólares, editor já põe aqui, ó, o item top que eu vou tirar hum, quanto que vale? 1,68 vamos abrir duas dela aqui, vai ah, wanna... ah, agora vendeu Vendeu o item meio atrasadinho, mas vendeu, né Vamos abrir essa aqui, vamos ver o que que vem 6 doleta, não, 23 Finalmente, peguei aqui o um item top Vou vender apenas a glock E vou deixar essa scout aqui Cara, vamos abrir outra caixinha aqui Tem mais tipos de caixa aqui pra vocês quiserem abrir, galera Vou abrir uma caixa um pouco mais carinha aqui A Royalty Roy... Royalty, né e vamos ver o que, que vem. Abri uma só, só pra fazer um testezinho aqui. Ela custa 2,50 doletas. E vamos ver o que, que vem, galera. Um dó, ripei. Vou abrir 10 de uma vez. Meteu louco. Tem que ser 68, 653 doletas. E, de 22, perdi metade do dinheiro. Vamos abrir mais uma vez aqui. É, é difícil, galera, é difícil tentar a sorte aqui Estou tentando meter um lucro legal aqui Mas tá... aqui, ó, aqui vai dar bom SPA vai. velho Essa arminha aqui é cara 26, é, foi mais ou menos Vou vender, pegamos 4 doll, 4 doll. vamos abrir mais Vamos abrir mais 10 dessa aqui Vê o que que vem, galera, bora Ai, para, para, para, para, para, para. Aí, caralho, SPA deu bom, hein Cet. 72 dólares. Investi 22, ganhei 72. Então, galera. Você vê que o algoritmo é legal, você vê que como você perde, você também pode ganhar. Você não precisa colocar dinheiro, só colocar meu código aí, entrar no site aqui. Mano, boa sorte. Você pode tirar um, um item top, como você pode tirar um item ruim, mas você não vai estar tá gastando dinheiro. Então, galera, aproveita, tá ligado? Aqui são os itens que eu tenho. E, galera, é simples. Vem aí no site, galera, aproveita, que aqui também tem o jackpot, né? O jackpot aqui é o site de, de tipo, roletinha, né? Tipo, jogos de aposta, né, galera? Um... Não sei se se vai muito, meu tipo, mas quem curte pode vir aqui participar do Jackpot. Então, galera, que vocês estão aqui no Jackpot. Então, se vocês quiserem participar aqui, é um joguinho legal de roleta. Eu sou mais... aconselho Eu aconselho vocês mais a virem aqui nas cases, né? E abrir as caixas. Lembrando, coloca meu cupom aí, felpeira. Coloca aí o meu código aí, que também tá aí embaixo. Vocês vão ganhar uma free case aqui. Free case. Essas aqui, galera. Cadê a free case? Aqui, ó. Open case, um token. Vocês vão um token, vocês vão conseguir abrir, beleza? Eu não tenho um token no caso porque eu não coloquei meu código, mas se você colocar meu código aí, vocês vão ganhar um toque, que é a free case. E vocês vão poder abrir essa caixa aqui e ver o que, que pode vir. Aí você vê, vende, abre outro, vê, vê se você consegue colocar, beleza? É uma dica rápida: site aqui novo. Então, site novo é isso, né, galera? Pode ser que seja muito top no começo, então aproveite Utilize meu código, vem aqui no skinfal.net, Que eu vou estar tá deixando o link pra vocês aí na descrição Boa sorte pra todo mundo E é um site simples, galera Pode ganhar como pode perder Só que você não precisa colocar dinheiro pra começar Beleza? Foi A, Pão, a dica do Felpão aqui pra vocês Tamo junto, até o próximo vídeo Valeu, falou